Muito provavelmente você não sabe, mas nem todas as armas que existem hoje no CS:GO estavam no jogo quando ele foi lançado de maneira oficial. O Counter-Strike: Global Offensive foi lançado no dia 21 de agosto de 2012. M4A1S e USP chegaram ao jogo quase um ano depois, no dia 14 de agosto de 2013. Em 12 de fevereiro de 2014, a CZ75 foi adicionada e mais de um ano depois, no dia 8 de dezembro de 2015, a atualização que trouxe ao jogo o polêmico Revolver R8. Eu a jogar em 2016, e dois anos depois eu lembro muito bem do dia que a MP5 voltou ao game, isso aconteceu no dia 15 de agosto de 2018 e ela veio diferente das versões mais antigas do game, ela veio silenciada e como eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, a Valve já vazou em arquivos de atualização uma nova SG que será adicionada, não sabemos se ela irá substituir a SG atual ou se virá como uma outra opção, mas que tá vindo tá, e eu comecei assim esse vídeo para mostrar para vocês que de tempo em tempo a Valve adiciona uma nova arma ao CSGO para reviver o jogo, para trazer uma nova opção, um possível novo meta. Porém, há uma possível adição que causaria muita polêmica. Afinal, eu tô falando de uma arma que foi criada pelo exército do maior vilão da história desse planeta. Como será que a comunidade iria reagir à adição de uma arma criada pelo exército na...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 o mais caro do brasil avaliar começar esse vídeo aqui, ó, fazendo uma pergunta para vocês. Respondam nos comentários. A pergunta é a seguinte. Qual arma você acha que pode ser adicionada ao CSGO sem mudar completamente o meta do jogo? Sem tirar a essência do CS? Não vem comentar uma arma mágica do Valorant, que aí não faz sentido. Eu tô falando, por exemplo, de alguma arma que você viu no COD, no Fortnite. Alguma arma que exista na vida real, afinal no CSGO apenas armas que existem na vida real. Enfim, qual arma você acha que pode ser adicionada ao jogo de maneira que não vai estragar o CS Muito pelo contrário Uma arma que vai agregar ao jogo Hoje eu trago uma possibilidade aqui Uma possibilidade um tanto quanto polêmica E vocês entenderão o porquê Se a Valve um dia tomar essa decisão Isso vai gerar uma polêmica né Vai ter lacração no Twitter Enfim Eu estou falando da Carabiner 98K Dentro do CSGO Mas cachorro, por que isso seria polêmico? Eu vou explicar Mas antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Ó, primeiro Durante o vídeo eu vou estar tá tomando... Hum, que babei. E nem me engasgo, não... <risos> não é cerveja, tá? É água tônica. Mentira, é cerveja, sim. Ele tá mentindo Não é, eu não bebo. Eu não bebo, tá tirando. Tá maluco? Nada uma voz. Não, rapaziada, eu não bebo. Mesmo se eu bebesse, né? Eu jamais apareceria aqui em vídeo bebendo. Não bebam. De verdade é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Não acrescenta nada na vida de ninguém Mas enfim Quero pedir aqui rapidão, por favor, se inscreva no canal Meu sonho é bater um milhão de inscritos Falta pouco? Falta Mas ainda tem uma caminhadinha aí, então por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo E, enfim Por que a Carabiner 98K seria polêmica? Porque se a Valve adicionasse lá no CSGO, teria que escutar muito? Muito no Twitter Bem rapaziada, como eu já disse Toda arma do CSGO existe na vida real Toda arma que tem no CSGO Foi criada e utilizada por algum exército do mundo O problema é que a Carabiner 98K É um fuzil de ação por ferrolho Adotado em 1935 Como fuzil padrão do exército alemão E pela data 1935 Vocês sabem de qual exército alemão eu estou falando Enfim, depois da segunda guerra A União Soviética meio que pegou para ela Todos esses fuzis E aí criaram algumas regrinhas Chegaram a utilizá-los depois é, mano, é aula de história, tá ligado? O importante é que vocês entenderem o motivo da polêmica E a polêmica é que a Carabiner 98K foi criada pelo exército alemão de 1935 Eu não vou falar o nome porque vai que o YouTube... com esse vídeo, enfim. Mas enfim, agora assistiremos juntos aqui Esse fuzil dentro do CSGO com skins Eu tenho algumas observações a fazer E eu acho que seria uma adição incrível pro jogo Sério, eu vou explicar o porquê, mas eu acho que seria sensacional Traria um novo hype, uma nova perspectiva Insano, quem fez o porte dessa arma Pro CSGO foi o James Gregory Ele também criou as skins Então créditos aí pro cara, eu sou inscrito no canal dele Recomendo que vocês também sejam Então ó, essa é a Vanilla O acabamento de madeira faz parte ali Da maior parte do corpo da arma Eu acho isso sensacional ah, Aquecimento de aço que obviamente traria vários outros patterns. Vários outros, não, né? Diversos patterns. Já pensou uma carabina dessa Blue Jane? Aí é a Fade, que também traz diferentes patterns. E aí a gente tá falando da porcentagem de fade, que vai de acho que é 80% a 100%, enfim. Crimson Web, que também tem os patterns. No caso, o pattern da Teia. É uma arma que não tem scope. E é por ela não ter scope. E por ela não ter. E é por ela não ter scope. Porque eu acho que. Fala direito, rapaz! E é por ela não ter scope. Que eu acho que viria muito bem o CSGO, eu já vou mostrar o porquê. Ó, ele passou a skin Gold Brick, agora a Bright Water. Skins que já existem no CSGO para outras armas e facas, né? Bright Water é skin de faca. A Gold Brick é skin de Mac 10. Essa Cia Bird também existe, eu não lembro ao, ao certo agora pra qual arma. Eu acho que é Five 7. Me corrijam nos comentários. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Water, skin de M41S. Mano, e, e de verdade, é uma arma muito legal. Né? Dá pra ver aqui que é uma arma muito legal. É uma arma que as skins encaixaram muito bem. É uma arma que não tem muito a ver com as armas que existem hoje no CSGO, mas ao mesmo tempo não né, é muito diferente. Porque é uma arma que existe na vida real, assim como todas as outras do jogo. Não é algo inventado, não é algo. Enfim, fantasioso. É algo que, no mínimo, faz sentido, né? E faz muito sentido. Ó, nitro. Mano, muito louca. Essa pra colar uns adesivos. Sensacional, de verdade. Splash Jam. Essa skin é muito legal. Vai uma curiosidade. Vocês sabiam que a Teco Teco do CT mais cara do jogo? Quer dizer, pelo menos até 2018 era. Não sei hoje em dia. É uma Teco, -teco com essa skin? É mesmo, é? Teco, -teco eu tô falando da Scar. A teco -teco do CT. A última Factory New foi medida por 4 mil reais, bizarro, uma teco teco não tem como, me dá 10 reais, já estou falido mas não aconselho é conselho que tenha, porque é uma skin com uma liquidez baixíssima, ninguém quer pagar 4 mil reais uma skin de teco teco, mas ficou legal aqui, ficou, ficou legal nessa arma, agora ó, a gameplay dela é um rifle, e olha que legal, ela seria uma opção para você colocar no lugar da scout, e fazendo uma comparação rápida aqui com a scout, ó a scout dá 88 de dano, o prêmio por matar é de 300 dólares aqui no caso, a carabiner é 98, ela dá menos dano que a scout, e a recompensa por kill é a mesma, a vantagem dela seria essa daqui Penetração e proteção de 180 Enquanto da Scout 170 Mas vamos ver na prática aqui como que seria jogar com ela Ó, todos os, todos os dados, todas as informações Inspecionando ali a arminha Diferente, mano, diferente, diferente Legal, essa foca aí também não existe não Criação do, do Jensky, Gregory Que é outra É, o reload aqui é bem demorado o reload aqui é, mano, é, é zoado. Pra recarregar também demora, consideravelmente. Do jeito que tá, precisaria de um... De um buff. Ela precisaria ser um pouco melhor, porque senão ninguém utilizaria. Senão todo mundo ia querer só scout, né? Mas, ó. Ó, vamos lá. Usando agora a condição web. Mata com um tiro na cabeça, o que é legal. Assim, eu vou ser sincero com vocês. Seria divertido jogar com essa arma, porque ela mata com um HS, safe. Porém, o tempo que você tem ali de um disparo para outro, é um disparo considerável. Ou seja, não seria muito interessante você errar tiros. Principalmente vários tiros, por quê? Porque demora para recarregar. Logo, um HS nessa arma, nossa, seria uma sensação mais gostosa do que, que punheta. Você dá uma que é outra, tá ligado? Eu acho que seria legal, eu acho que seria bacana. Eu acho que traria aí um hype pro game. Óbvio, depois de um mês As pessoas iriam se decidir, se preferem ela Ou a Scout, e é muito provável que as pessoas Fiquem com a Scout, principalmente Se a Carabina não vier melhor do que eu tô vendo aqui Agora, no primeiro mês, depois da ser lançada Mano, nossa, só ia dar isso Nos servidores, só, todo mundo querendo Dar que é outro, todo mundo querendo dar HS, ó E o HS é potente, viu? Nossa, cara, de verdade O HS é bem potente Eu, particularmente, curti E aí, qual que é a sua opinião? Mas, rapaziada, sinceramente, CSGO é algo único A gente precisa de uma arma que faça sentido Que não estrague o jogo, senão vai acabar virando um valorante. Então eu acho que a Valve deveria adicionar essa arma que é o jogo, rapaziada Essa arma que faz sentido Senão vai estragar o game, tá ligado? Se adicionar qualquer outra arma que não seja essa Aí pode ficar zoado, pode, mano, perder o hype, tá ligado? Essa daqui tá, tá, tá perfeita